Olá a todas, uh, eu sou Cintia Mendonça, sou diretora de Silo Arte e Latitude Rural, que é uma organização cultural de Brasil comprometida em criar diálogo entre os centros urbanos e as extremas periferias, sobretudo o campo. E o diálogo ocorre desde a criação de arte, ciência e tecnologias por meio de residências artísticas, laboratórios de inovação e experimentação cidadãs encontros feministas e programas para agricultoras e agricultores da agroecologia. Atualmente, estamos eh, construindo uma escola de artes, ciências e tecnologias porque queremos que o campo e as periferias produzam também modelos interessantes para o resto do mundo. Desde 2012, realizamos em silo laboratórios de experimentação e inovação, onde invitamos pessoas de todo o mundo e de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver projetos em nosso território. Cada lab recebe até 70 pessoas, entre promotores de projetos, colaboradores e mentores. E a cada edição recebemos a visita de educadores, jovens e meninos de escolas da região, para conhecer os projetos desenvolvidos. Com a pandemia, tudo mudou. Não pudemos realizar nosso laboratório presencialmente como antes, com as interações e a intensidade de sempre. As escolas cerraram e siguen fechadas até agora por os altos níveis de contagio da Covid-19. O governo brasileiro se mostrou incapaz de gestionar a pandemia. Então, decidimos provar a fazer um laboratório completamente diferente, onde Todo se passa online. Um laboratório de emergência para apoiar e tentar acelerar os projetos que já estavam sendo realizados em diferentes periferias e zonas rurais do Brasil. O laboratório de emergência teve três edições que ocorreram em três momentos distintos da crise sanitária, seguindo a evolução da primeira curva da pandemia. Não pude deixar de mencionar que em Brasil, além dos reflexos dos efeitos sociais, políticos e sanitários da Covid-19, há também os efeitos da de crise democrática, o retrocesso e a constante perda de direitos dos cidadãos. Com isso, o Laboratório de, de emergência serviu também como uma plataforma de inovação para os complexos problemas que enfrentam as diferentes comunidades brasileiras. Por fim, a lab virtual que antes nos parecia uma ideia arriscada se cambiou em um grande acontecimento e permitiu o aumento do rango de acesso à metodologia e a democratização da prática colaborativa, oferecendo oportunidade para muita gente. Sumando as três edições, tuvimos 650 participantes de todo o país, 50 projetos desenvolvidos, sendo que muitos já estão sendo aplicados ou replicados nos territórios, e 30 organizações colaboradoras. Me gostaria mencionar três exemplos de projetos. 1. Cartografia da memória. É um projeto artístico, um mapa sonoro criado a partir de uma iniciativa colaborativa que busca registrar e preservar, através de informes orais, recuerdos de experiências durante a pandemia. Segundo, Inclusive, é um ambiente virtual de aprendizagem, um sistema de rede autônomo pensado para compartilhar materiais didáticos, como texto, áudio e vídeo popularizar esta metodologia para sua aplicação em comunidades com recursos de conectividade limitados e em situação de isolamento. Se desenvolveu uma solução baixo custo acessível por telefone celular ou computadora. A rede é gestionada por la própria comunidade, tem sua estrutura baseada em software livre e funciona independente do acesso à internet. Três, curta-circuito é um manual para la construcción de móvil, sujeto a construção de mobiliário móvel sujeito à bicicleta ou empurrado por carreira, que se pode utilizar para transportar donações e promover ações culturales. O propósito do projeto é ajudar a voluntários facilitando a recoleção almacenamiento, intercambio de elementos y acciones culturales y sociales. Todo eso nos hace concluir que los laboratorios tienen de hecho capacidad para impulsar los proyectos y mediar las relaciones de colaboración garantizando la replicación de cada uno de, de ellos vía documentación cuidadosa y difusión. La metodología funciona muy bien para qualquer tipo de público interessado em intercambiar conhecimento e a colaborar para a criação de projetos que levam inovações a suas comunidades. Muito graças.